Fala galera, trazendo para vocês aí mais um vídeo e dessa vez a gente vai montar uma campanha hoje para Reels, tá galera? Eu estou testando esse novo posiciona posicionamento, então vou trazer para vocês um passo a passo de como que eu faço meus testes, tanto para validar criativo, para validar se a campanha tá me trazendo muitos cliques e pouca conversa, então a gente vai subir uma campanha para o WhatsApp voltada somente para Reels e Stories, então não pule nenhuma etapa do vídeo, senão você vai se perder. Porque eu vou passar bastante dicas aqui, onde a gente vai subir uma campanha do zero e analisar ainda hoje as métricas, tá galera? Então assim, eu vou subir uma campanha pra meia-noite, no dia seguinte eu vou analisar as métricas e gravar pra vocês como que eu faço passo a passo para analisar a métrica, para pausar a campanha, para deixar a campanha continuando, se tem muita conversa, se tem muito clique e pouca conversa, então a gente vai é, destrinchar aí a campanha para tráfico, tá galera? Quando eu soltei o vídeo para tráfego de WhatsApp, muita gente ainda ficou com dúvida ainda e muita gente ficou com questionamento de eu tenho muitos cliques e pouca conversa, será que vale a pena ainda voltar para tráfego, tá galera? Então eu vou explicar um passo a passo aqui, vou montar uma campanha com vocês aqui, vou subir um passo a passo, vou deixar ela rodando, como que eu vou validar o criativo, como que eu valido se a mensagem é se a campanha de tráfego ela tá dando boa se tá dando ruim quanto que tá o custo por conversa tá galera então a gente vai analisar todas as campanhas aqui eu vou subir o meu método receita de bolo onde eu subo algumas campanhas e já no outro dia eu consigo analisar quais as campanhas que eu deixo continuar durante o dia e quais as campanhas que eu pauso, tá galera? Então a gente vai fazer um passo a passo aqui de subir a campanha e já analisar a métrica, tá galera? Então não pule nenhuma etapa do vídeo, senão você vai se perder e vai ficar confuso no que, que eu vou estar tá explicando, tá? Então a gente vai aqui para a telinha do e já subir a campanha, tá galera? Então vamos lá! Perfeito, galera. Estamos aqui no gerenciador de anúncio, onde a gente vai subir a nossa campanha de wheels, tá, galera? Então, eu vou subir uma campanha aqui de teste. Eu tô querendo saber como que tá funcionando esse novo posicionamento. Eu quero saber mais, quero saber quanto que ele está entregando, se realmente vale a pena eu tá subindo somente para... Stories e Reels, tá galera. Ainda como é um posicionamento novo, então a gente tem que ir aos poucos validando ali para ver como que realmente tá funcionando. Então eu vou subir com vocês aqui uma campanha de tráfego voltada para o WhatsApp, somente Stories e Reels, tá galera. É uma campanha simples. Eu já expliquei para vocês como que funciona a campanha de Reels. Eu vou passar agora um passo a passo na prática aqui para a gente tá subindo campanha de Reels, tá galera. Então eu tô aqui no meu gerenciador de anúncio. Vou criar uma campanha do quê? Uma campanha de tráfego, tá galera? Então a gente vem aqui tráfego. Por que, que eu vou colocar tráfego? Eu quero pagar o mais barato possível no clique, tá galera? Eu já sei do meu produto, então qualquer pessoa que cair no meu funil, eu consigo ir aquecendo ele ao máximo ali até sair uma venda. Se eu fosse, se eu não conhecesse o meu produto, realmente ia ser muito mais difícil estar tá saindo vendas no tráfego do que na conversão. Na conversão mesmo se você não souber muito sobre o seu produto, ainda você consegue desenrolar uma conversa e às vezes sai uma venda. Mas no tráfego não, você tem que aquecer ao máximo ali. Por isso que eu quando eu vou subir uma campanha ali, que eu já sei sobre o meu produto, eu quero pagar o mínimo possível do do clique da conversa, né, em si, para mim estar tá gerando o máximo de lucro possível, tá, galera? Então, eu venho tráfego ou mensagem, as duas é válida, porém a de tráfego você tem que deixar muito específico para o seu cliente que, que ele vai interagir ou com um atendente ou realmente, ou ele vai, pre, ou ele vai preencher algum for, formulário, tá galera? Então, qualquer uma das duas. Eu prefiro tráfego porque eu pago mais barato ainda, tá? Eu venho aqui, tráfego. Vamos montar uma campanha bonitinha. Eu vou montar uma. Eu vou montar uma aqui com vocês, mas eu vou subir 10 conjuntos. Quando a gente ao final do vídeo, eu vou mostrar para vocês como que eu vou analisar Campanha por campanha, tá? Aqui com vocês eu vou subir uma, senão vai demorar muito tempo porque é só Ctrl C, Ctrl V, tá? Então vem aqui, nomenclatura eu coloco tráfego, Whats, ó, oh, essa aqui é a nomenclatura que eu vou utilizar, tá? Eu vou deixar teste é, normal, não vou colocar CBO, tá galera? Vou subir uma campanha normal para tráfego aqui, como qualquer outra. Aqui eu vou colocar tráfego, nomenclatura. Aqui, galera, R$10,00. Eu não vou gastar mais que isso, tá? Vou subir para o dia 9, à meia-noite, tá? Eu gosto de subir para esse horário, tá bom, galera? Não subo para outros horários. Aqui a gente vai editar, 25 a 44. Uma campanha voltada para mulheres, tá galera? Aqui ó, posicionamento manual, tá galera? Não esqueça de fazer isso, caso vocês queiram fazer o posicionamento para Reels, tá? Tem que ser manual, tá galera? Então, eu vou só clicar aqui, Reels, ele vai apagar tudo, tá galera? Ó, tá vendo? Ele só vai deixar o Stories aqui. É isso que eu quero. Perfeito, clique no link. Eu quero otimização para clique no link para pagar mais barato possível, tá? Perfeito, galera. Perfeito. Chegamos aqui no final da campanha. Aqui eu vou colocar, é, como é o reels, eu não vou escrever nada, tá, galera? Nada, nada. Eu já vou deixar um parâmetro, um padrão aqui para stories reels. Lembrando que para reels, galera, não pode ser imagem, tem que ser vídeo, tá, galera? Não pode subir campanha de é, campanha. Com imagem para Reels, tá galera? Que nem a gente consegue subir para o Stories, a gente consegue subir uma imagem. Para Reels não, tem que ser é vídeo, tá galera? Eu não vou, vou colocar aqui a página, nem o nem a página e nem o criativo para não influenciar isso nas campanhas, tá galera? Porque quando eu comecei a gravar vídeo aqui... Eu deixei o mais aberto possível, então copiaram o meu criativo, copiaram o nome da minha página, minha página caiu. Então eu não vou fazer isso para não prejudicar, para estar tá analisando adequadamente aqui junto com vocês, tá galera? Aqui ó, no tráfego aqui, eu vou colocar, vem aqui ó, gerar link WhatsApp. Ó, ó eu venho aqui, vou gerar esse link de WhatsApp, tá galera? Aqui ó. Gerar link para o WhatsApp. Por que eu vou fazer isso? Porque eu vou pegar o meu número e gerar um URL, tá? Aqui eu vou colocar um número aqui. Vamos supor que seria... Aqui, ó. Gerar o link, ó. Tá vendo? Vou copiar o link. Venho na campanha aqui, ó. E coloca aqui o meu link do WhatsApp, tá, galera? Aí ele já vai preencher aqui, ó. Ele tá pedindo aqui pra preencher o, a URL. Perfeito aqui. Lembrando aqui, ó. Os anúncios com imagem não são aceitos para Reels, tá, galera? Então, essa é a primeira campanha que eu fiz aqui. Vocês viram passo a passo. Eu não vou colocar a página nem o meu criativo. Vou mostrar a base deles aqui, ó. É mais ou menos isso daqui, tá, galera? Ó, deixa eu abrir aqui. Eu vou mostrar mais ou menos uma base do jeito que eu tô fazendo, tá bom? Vou mostrar para vocês para vocês terem uma noção de como que vai ficar os meus criativos. Eu vou mostrar uma imagem aqui para vocês, para ficar mais fácil o entendimento aqui, ó. Deixa ele só carregar. Então aqui, galera, tá mais ou menos isso aqui é meu criativo. Eu vou fazer mais ou menos em torno de 5 a 6 criativos bem parecido com esse, às vezes 10 criativo. Aqui está uma imagem. Porém, eu coloco música para virar um vídeo para me subir para reels, caso eu não tenha vídeos, tá? Então, é basicamente esse é o criativo que eu vou estar modificando e subindo as as demais campanhas lá no gerenciador de anúncio. Assim, eu vou vou analisar campanha por campanha para ver qual que vai me gerar o máximo de retorno possível ali, tá, galera? Então, daqui a pouco a gente volta para analisar todos os criativos aqui, analisar todas as campanhas. E eu vou passar para vocês algumas dicas, por que, que eu estou pausando, por que, que eu estou deixando. Então, é, basicamente foi isso. A gente criou aqui uma campanha, tá? Deixa eu só voltar aqui, ó. Eu só fechar aqui, só para vocês terem uma noção. tá vendo aqui, ó. Tráfego, ela está aqui. Aí, o que, que eu vou fazer? Depois que eu publicar ela aqui, ó. Publiquei ela. Aí, o que, que eu vou fazer? Eu vou duplicar. E vou subir, modificar o criativo e vou subir de novo. Aí eu vou ter duas campanhas. Aí eu vou duplicar a última e vou subir de novo. Então eu vou ter três campanhas. Assim eu vou até é, completar todos os criativos que eu tenho aqui para testar, tá galera? Por que, que eu não, não faço a duplicação de dez conjuntos de anúncios de uma vez? Porque o Facebook ele está barrando tudo. Eu subo uma campanha, espero ser aprovado e duplico ela. Aí vou lá, modifico o que, que eu tenho que modificar... E publico ela. Assim que ela for aprovada, eu dou eu duplico a última campanha novamente e faço a modificação que eu quero. Assim eu faço com todas as campanhas, tá galera? Eu não duplico mais 10 de uma vez porque isso dá bloqueio, tá bom? Então, daqui a pouquinho a gente vem para analisar as campanhas aqui e deixar tudo redondinho, tá bom galera? Perfeito galera, estamos aqui novamente, já as campanhas ativas, porém a gente teve um empecilho aqui, tá galera? Isso não é a primeira vez que acontece e não vai ser a última. O que aconteceu? A campanha ela travou, tá galera? Eu acordei por volta ali das 5 e pouco da manhã, é, vim aqui, atualizei e ela estava com esse valor. Quando foi mais ou menos umas 8 horas da manhã, ainda estava com o mesmo valor. Eu fui lá, efetuei o pagamento, pois a gente sabe que às vezes o Facebook ele para de entregar. Então a gente vai lá, é, meio que força o pagamento da campanha... Para ele continuar entregando, porém, mesmo assim, desde as 5 horas da manhã até agora está o mesmo valor. Ela parou de entregar, tá galera? Então a gente não vai conseguir analisar de maneira correta, porque até 10 horas da manhã eu sei mais ou menos qual que é as campanhas que vão dar boa, qual que é as campanhas que vão dar ruim, tá galera? Mas já que teve alguns cliques aqui, e, porém não teve nenhuma conversa, tá galera? Não teve nenhuma conversa nessas aqui, ninguém chegou a me chamar no WhatsApp, tá? Ninguém me chegou, ninguém chegou a me chamar no WhatsApp, porém a gente já consegue detectar algumas coisas aqui. Então eu já consigo analisar um pouquinho entre aspas, porque o ideal era ali até 10 horas da manhã, a gente sabe mais ou menos qual que é as campanhas que vai dar boa, qual que é as campanhas que vai dar ruim. Aqui, nesse caso, eu vou pausar todas as campanhas e subir novamente, tá galera? Então, eu vou subir com os mesmos criativos, com, as mesmas, é... com os mesmos dados aqui, eu vou subir tudo igual, porque eu não tenho parâmetro nenhum aqui, tá galera? Então, mas para a gente já ver aqui... Se fosse para tomar decisão, o que, que eu, farei, eu faria agora, tá galera? Se fosse para tomar uma decisão aqui para continuar ou pausar as campanhas. De imediato eu já pausaria todas as campanhas ali que teve um clique para baixo, tá? Só deixaria essa de três aqui, tá? Foi a que mais me chamou a atenção. Eu faria o seguinte aqui, ó. Eu pausaria as quatro campanhas abaixo da que teve menos que três cliques. Essa daqui que teve três cliques também eu vou pausar, mas agora o intuito é o quê? Eu pegar essa campanha aqui que teve três cliques e me basear nelas para. Me basear nessa campanha que teve apenas 3 cliques para me montar mais criativo. Por quê? Porque ele foi o único que chamou a atenção das pessoas e teve o intuito do meu objetivo, das pessoas clicarem. Então essa foi o u... Esse... essa campanha foi a única que. Cumpriu com o objetivo de fazer a pessoa clicar as demais campanhas? Não, ela estava muito abaixo do normal, então não vou me basear nelas. Vou me basear nessa daqui, na que teve três cliques, tá, galera. Porém, eu vou pausar também essas campanhas, subir tudo novamente hoje para amanhã para me estar analisando, me analisando melhor, porque o Facebook ele parou de entregar, tá, galera. Isso acontece muito, tá? Pode acontecer por bug do Facebook mesmo. Por pagamento, que nem eu fiz o pagamento manual para ver se ele ia começar a entregar ou não. Então, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que pausar todas as campanhas e subir novamente. Então, já fica a dica aí para vocês. Se acontecer isso, e, e possivelmente pode acontecer, então, que a primeira coisa que vocês devem fazer é o quê? Se... É, você viu isso no começo da manhã, então vai lá e faça o pagamento. Se foi depois ali da meio-dia, uma hora da tarde, que ainda está com o mesmo valor, pausa e suba tudo novamente para o dia seguinte, tá? Caso vocês utilizem da mesma maneira que eu, que é o quê? Subir campanhas a partir da meia-noite. Eu só subo campanha a partir da meia-noite. Então, o que eu vou fazer? Vou pausar essa campanha também. Vou tirar a base de todos os meus criativos. Vou colocar de novo para subir amanhã e vou fazer análise, tá, galera? Mas já deu, já deu para entender como que eu analiso as minhas campanhas, tá? Nesse caso aqui, ela teve um CTR aqui, vamos supor que mais ou menos tá abaixo tá da média, porém o Facebook não entregou, poderia estar tá bem melhor, tá, galera? Número de cliques é aceitável porque o Facebook parou também, tá, galera? a impressão aqui tá a mesma coisa alcançou 417 pessoas e teve a impressão de 417 frequência tá acima do normal porque o Facebook simplesmente não entregou tá galera gastei 60 centavos por clique porém o Facebook não entregou então ele vai estar tá um pouquinho alto mesmo que nem essas aqui ó gastou um real um real e teve apenas um clique tá galera nesse, nesse quesito então eu vou pausar todas as campanhas vamos supor que também vamos supor que é, a minha campanha esteja rodando normal e ficou desse jeito. Eu pausaria todas as campanhas e me basearia também na primeira. Me basearia na primeira porque foi ela que foi atingir o, o objetivo que eu queria. Que de, do que? Que as pessoas clicassem no meu anúncio, tá galera? Porém, eu não tive nenhuma. Lembrando aqui, eu não tive nenhuma conversa com ninguém tá desses cinco cliques que teve ninguém me chamou no WhatsApp então eu vou pausar todas eu vou subir tudo novamente hoje à noite e vamos esperar o resultado de amanhã tá galera mas o vídeo vai ficando por aqui porque o intuito já então o, o intuito do vídeo foi esse foi cumprido também o intuito de como que eu analiso as minhas campanhas porém a gente não conseguiu analisar 100% porque o Facebook bugou se isso acontecer com você efetua o pagamento, se, se por ventura o Facebook continuar não entregando, pausa as campanhas e suba tudo novamente, tá galera? Isso é o normal, é isso daqui, não é a primeira vez que acontece comigo e não vai ser, nem a, não vai ser a última. O que vai acontecer é, se acontecer isso, eu, eu faço eu o faço pagamento manual, né? Pra forçar o Facebook a entregar, se ele não entregar, eu venho aqui, desativo todas as campanhas e subo tudo novamente, tá bom galera? Então... Esse aqui é o vídeo aí da análise que a gente fez para Reels. Gostaria que tivesse uma análise um pouquinho mais concreta, porém o Facebook bugou, tá, galera? Mas se esse conteúdo aqui fez algum sentido para você, galera, não esqueça de dar aquele joinha. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo, hein?